Salve, sou Marco Querini. Um dos temas que eu mais gosto de falar está relacionados aos pensamentos, a como fortificar a mente. E isso é necessário para justamente a gente conseguir não só ter o controle da nossa vida, mas alcançar nossos grandes objetivos, nossos grandes sonhos. Segundo uma universidade da Carolina do Sul, que trabalha no laboratório, de imagens relacionadas às atividades cerebrais, eles constataram que a gente, dormindo ou acordado, a gente tem cerca de 70 mil pensamentos. É muito pensamento para a gente estar consciente a todo instante. E a gente não está consciente a todo instante sobre o que esses pensamentos fazem na nossa mente. Se você começa a perceber como eles funcionam, como é que eles tomam, o contato e o controle da nossa mente, aí sim a gente começa a ter consciência, começa a ter percepção do que eles são capazes de fazer. Agora um ponto interessante, nesse exato instante, pergunte a você qual vai ser seu próximo pensamento, você sabe qual vai ser? Que pensamentos vem? E aí nesse instante você começa a perceber vozes, essas vozes internas, que eu já mencionei em outros vídeos, que essas vozes podem ser nossas ou podem ser alheias, podem ser positivas ou podem ser negativas. Mas, normalmente, como é que elas acontecem dentro da sua mente? São um filme, são uma voz, na maior parte das vezes, ou são ambas imagens com vozes? Eu gostaria que você me dissesse, escreva aqui embaixo do vídeo, normalmente, como é que se apresenta essas imagens ou essas vozes, ou se são ambas, simultaneamente, que acontecem com você. É interessante que muitas vezes a gente não tem essa percepção eu não tinha essa percepção, eu também não consigo estar consciente 24 horas por dia, é muito difícil, mas eu procuro manter minha atenção sempre o máximo possível para evitar determinadas ações que sejam negativas. E normalmente essas vozes internas que acontecem na gente, eu vou descrever quatro tipos que normalmente acontecem e também queria que você me dissesse qual dessas, se é que acontecem com você. A primeira delas é sempre estar com aquele pensamento pessimista de catástrofe, nossa, perdi o emprego, agora não tem solução, o país está em crise e não tem como resolver o problema, é, ou seja, está sempre pensando em alguma coisa catastrófica, mas você nunca sabe o que, que vai acontecer, porque depende de vários fatores e um dos fatores que depende é da sua ação, ou seja, se você toma determinadas ações preventivas ou se você coloca em ação determinados pensamentos positivos para combater esse pensamento negativo, certamente, aquele pensamento de catástrofe, sabe quando vai acontecer? Nunca! Então, esse é um dos primeiros pensamentos dessas vozes internas que a gente tem na mente. Uma segunda vez, uma segunda voz que a gente tem é de culpa. A gente fica se culpando, poxa, por que eu perdi aquilo? Por que eu deixei acontecer aquela outra coisa? Por que eu falei determinado assunto com uma determinada pessoa e normalmente esse pensamento não leva a nada. O que você pode fazer é você ficar atento a esse tipo de pensamento e perceber o que que causou esse pensamento, qual foi o gatilho, qual foi a circunstância que fez que você naquele instante, por exemplo, deixasse que um, uma impulsividade... É, fizesse como você falasse algo que você não deveria para alguém, isso é importante. Esse tipo de atenção que é importante, é você ter consciência, estar tá atento a que pensamento fez com que aquele instante você fosse, por exemplo, impulsivo. Porque depois ficar reclamando ou remoendo, remoendo pensamentos de culpa sobre o que você já fez, é tarde demais, está perdendo energia desnecessária. Ou seja, esse pensamento está se alimentando de uma energia sua desnecessária que você poderia estar tá utilizando de outra forma. E a nossa energia é muito importante e a gente tem que saber como utilizá-la. Um outro pensamento que existem nessas vozes internas está relacionado com pensamentos do passado. Ou seja, a gente está sempre voltando para o passado, lembrando de determinadas situações. Ah, se eu tivesse feito isso, ah, mas como foi bom aquilo. Bom, passado. Como o próprio nome diz, já passou. Se já passou, a gente tem que lembrar das lições que a gente aprendeu. Se a gente passou por uma adversidade que foi negativa, aprender com essas adversidades para que nos novos momentos, nas novas atividades, a gente simplesmente não cometa esses erros. E se foi uma experiência positiva, gravar essa informação para reproduzir muitas e muitas vezes esse tipo de sensação e de resultado na nossa vida. E o quarto, para finalizar, porque existem muito mais, mas eu só vou comentar quatro, está relacionado com o futuro. Ou seja, a gente está sempre vivenciando ou imaginando uma imagem do futuro. Ah, se eu ganhasse na Mega Sena, ah, como é que vai ser a minha viagem? Ah, como, como vai ser meu filho quando tiver, sei lá, 20 anos, 30 anos? Ou seja, está sempre jogando a imagem da mente, consumindo uma energia para alguma coisa que ainda não se concretizou. Tem problema com isso? Não tem. A questão é você ficar perdendo muito tempo só sonhando e não colocando em prática ações, conhecimentos que você tenha, sentimentos que você tenha, para transformar esse tipo de sensação ou esse tipo de imagem em algo concreto. É muito bom sonhar, mas também é muito bom, ó, pé no chão, a gente tem que estar tá com o pé no chão, não é só cabeça nas nuvens, não, tem que estar tá com o pé no chão porque caso contrário a gente deixa o pensamento entrar na mente quando a gente olha o dia passou e a gente não concretizou não realizou nada e o importante é que a gente concretize não basta só utilizar a mente os pensamentos para ficar em devaneios a gente tem que transformar esses pensamentos esses sonhos em fatos concretos em fatos reais esse é o vídeo de hoje espero que você tenha gostado caso tenha gostado Deixe seu comentário em relação a que tipo de pensamento que você tem, ou de vozes, ou de imagens que você tem, ou desses quatro exemplos que eu dei, qual desses quatro talvez aconteça com você. E se você gostou, assine o canal, curta o vídeo, deixe esse comentário e compartilhe o vídeo se você pensa que esse vídeo tem uma mensagem de bem e possa ajudar outras pessoas.